Se eu não fosse um cristão ou mesmo um ser humano, ainda assim gostaria de ser algo e desejaria ter nascido na época em que viveu Jesus Cristo, ser o pão que o alimentou, a água que o saciou, até mesmo ser aquela cruz só para tê-lo cravado junto a mim. Enquanto ele morria lentamente, não somente por amor, Ver de perto a sua dor, quem sabe assim daria mais valor. E que o meu coração fosse o sepulcro, Para em tristeza recebê-lo morto, Mas em grande alegria concebê-lo rei surreto, saindo majestoso de minhas entranhas. Quem sabe eu fosse a própria terra, cujos seus pés um dia galgaram, chorando em silêncio ao vê-lo distanciar-se, enquanto despedia-se daqueles que por ele haviam de morrer, enquanto difundia o seu incomensurável amor. Meu Deus, nunca deixe-me negá-lo. Eu prefiro jamais ter resistido do que um dia torná-lo preterido. Sei que a Ti tudo é possível. Por isso, no prelúdio deste mau agulho, imploro para que a existência venha se esquecer de mim. Já que, não existindo, eu não sofreria tanto, pois seria menos terrível o fogo ardente, as chamas incandescentes que a miúde flamejam no inferno, do que o lúgubre frio da ausência de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo.